Libidigel, realmente funciona? Com quantos centímetros o libidigel vai aumentar o seu pênis? Fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma dica muito boa se libidigel funciona e se ele é liberado pela Anvisa. Mas vai ser necessário que você fique até o final do vídeo que eu vou te dar o meu depoimento de uso do libidigel. Eu tenho aqui muita coisa para falar para você e falo para você também tomar um cuidado antes de comprar o produto. Mas fica até o final do vídeo porque senão você vai perder coisas importantes que você não deveria perder, tá? Como vocês sabem, meu nome é Elivelton, prazer aqui, primeira vez que eu estou gravando. Lembramos que não sou nenhum especialista em gravação de vídeos, tá? Até mesmo aqui no canal, a minha intenção não é defender nenhum produto, até mesmo porque se eu utilizar alguma coisa, vou trazer para vocês aqui se realmente funciona. E hoje que eu trago para vocês aqui o que eu utilizei, tá? Foi o produto Libidigel. Muitos ainda têm medo de comprar alguns produtos na internet, tá? mas eu vou explicar para você direto e o passo a passo de como você fazer isso de uma maneira correta. É, há algum tempo atrás aí eu sofri com alguns problemas, tá? como vocês não sabem, eu trabalho bastante, eu não tenho quase tempo para ficar em casa e sofri por alguns problemas, gente. Se você tem aí falta de apetite sexual, você acha que o seu órgão genital é muito pequeno. Cara, isso tem como resolver, tá? Eu provo pra vocês isso, que realmente tem como resolver. Eu achava que não tinha como resolver, aí fui pesquisando diversos métodos na internet de como fazer um aumento penino caseiro, porém nada adiantava, tá? Foi até um, então, assim como você está assistindo aqui agora, eu assisti um vídeo é, de uma pessoa, de um senhor, né, falando que o produto ele funcionava. E aí eu resolvi dar créditos e pesquisar os componentes, se era componentes naturais, porque até mesmo eu não quero prejudicar a minha saúde, não quero também que você prejudique a sua. Foi aí então que eu comecei a pesquisar sobre o produto, que ele aumentava até 12 centímetros do tamanho do pênis, aumentava também na espessura do pênis. Se você acha que seu pênis é muito pequeno, sim, o gel ele nos ajuda, tá? Ele me ajudou e eu sei que vai ajudar você também, porque é comprovado. Não é um achismo, ele é comprovado que ele pode ajudar. Por quê? Porque o libidjal, ele age na, no, nas cavernas aí do nosso pênis, aí, no tecido cavernoso que eles falam, que ajuda a aumentar a corrente sanguínea para aquela localidade, fazendo assim o crescimento totalmente natural. Gente, não precisa ir a laboratório, não precisa ir na farmácia, porque eles não vendem lá. tá? O site oficial do, do Libidigel eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. E uma dica muito importante para você que quer ter um aumento, e aumentar muito mais rápido o seu pênis, tá? Tem uma dica que eles informam que é para você fazer uma massagem de alongamento toda vez que você utilizar o gel, tá? Essa massagem aí é bom você sempre fazer porque realmente penetra muito melhor do que você deixar esperar secar, tá? E além disso, você vai fazendo, vai estimulando o alongamento do seu pênis. Se você tinha alguma preocupação de comprar, não fique com a preocupação, Tá? Lembramos que o produto, ele chega na sua residência, a embalagem é totalmente discreta, tá? Eles não vão colocar nada de libidigel no seu cartão também, se você tem medo que alguém descubra. Pode ficar tranquilo que não vai aparecer nada referente ao produto. É totalmente sigiloso. Esse é o meu depoimento que eu tenho para deixar para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aproveite para se inscrever no canal aí, porque isso me ajuda bastante. E deixar o like no vídeo, tá? Pela minha exposição. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.